Drive por Soraka Jungle? Pô, Serginho, tem certeza, Serginho? Sim, você acordou no pique. Tipo, vou fazer o Kenzie jogar uma de Soraka Jungle. Vou ficar te devendo, paizão. Vai estar tá na conta principal aqui, né? vai tentar pegar a challenge. Então, se eu for pegar uma Soraka Jungle, fodeu, né? Aí, fodeu, mano. Olha ah, lá, o SK de lá. Certeza que é ele. Kenzie, como lida contra Kha'Zix jogando de Fiddle? Uai, Air Sting, se fosse eu nessa situação, eu ia guardar os dois lados da Jungle, né? Pra caso eu tome invade ou eu ver ele. E você tem que evitar o Kha'Zix o máximo possível, mano. Mas quando você pegar nível 6 Você consegue matar ele, tá ligado? É isso, eu faria isso Quer ensina a ter controle de visão Acho que saber wardar é muito broken Uai, gringo Mas, tipo assim, como que eu posso te ensinar Esse controle de visão, mano? É difícil, tá ligado? Falar em palavras Eu acho que o melhor é você ver como eu uso as pink, mano Na partida Eu não, não sou um suporte que tem ward E uso ward toda hora, né? Mas, mano, as pink que eu uso Ou é pra defender minha jungle Ou é pra botar no cozinho do rios Por exemplo, se eu vou fazer o dragão Eu coloco... Uma pink no cozinho do rio de baixo. Ah, vou fazer arauto. Aí eu coloco uma pink no cozinho do rio lá do arauto, tá ligado? Aquela bushzinha. O Sim, resto velho. você tem que ir praticando Mas que pra entender, escondido. mano. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Exaust com o smite vermelho é o Dream. Vou pegar a trinquete vermelha. E Mas eu só vem a Aonde eu vou startar, hein, mano? Se você fosse o Cartos, galera, essa partida, mano, aonde você startar iria? Tenta justificar a sua resposta. Se quiser, né? Se quiser. No top pra jogar no bot. Boa. Boa. Esse. Ó, boa. Esse foi boa. No top pra jogar bot é uma boa, porque tem calista no time, trash, né, mano? Então querer jogar lá Gankan é bom, mano. Tô entrando aqui de folgada. Tá bom, só pra pegar uma visão, vou nem passar trinket e vamos nessa. Lu, porque bot tem muita pressão, boa leitura também, Guilherme, boa leitura, mano. Eu acho que esse jogo aqui, mano, eu tenho pressão bot, mid... Caralho, eu tenho pressão nas três lanes? Será, mano? A única que eu não sei é esse Sion e Lessin, eu não sei como é que é a pressão, mas acho que o Lessin consegue dar um Z na wave e limpar, né, mano? Deixa o Lessin dar no lixo mesmo, vou fazer o safe aqui. Onde receber lixo de card, é que eu tenho que ficar parado, tancando, tá ligado? Ó, Caetano é bem melhor, ó. Olha lá, ó. Coisa linda. Puxa pra cá, beleza. Já smita essa catinga aqui também, ó. Repara o jeito que eu farmo, hein, galera. Tudo isso é importante, hein, mano. Se esses caras segurarem essa wave mais um pouquinho, mano, eu chego pra daí, mano. Só que você tem que deixar a wave presa aqui por um bom tempo, ó. Hum, posso garantir só pegar o aronguejo ou eu posso invadir esse cara também, hein, mano. O cara pegou aronguijo, mano. Mas eu consigo dar uma zaralhada aqui, hein, velho. Só que tem um problema. O pai que miou e ele pode vir aqui, hein, mano. Isso aqui ou dá muito bom ou dá muito ruim, galera. Façam suas apostas aí. Mas eu só vi a cabecinha, ah! velho. Calma que eu já agradeço. Nice. Nossa, podia ter pegado a lanterna, hein. Mata o Tariq aqui mesmo, que tá de double buff. Eu queria colheita nele. Boa. Mata mais um SK aqui. Flash, tá bom. Nice, deu worth pra caralho, hein, galera? Mano, isso foi bom, galera. Vocês conseguiram ver tanto que pressão é roubado. Véio. O melhor de tudo que aconteceu aqui, mano, foi que a bot lane deles perdeu o Wave. E eles perderam o Wave na torre porque eles abandonaram o Wave pra vir ajudar o time dele. E a Wave tá voltando pra minha bot lane, mano. Olha que delícia isso aqui, velho. Caralho, bot lane tá vivendo o um sonho, mano. Vou tentar agora economizar o máximo de mana possível pra poder não precisar da B e Drake, tá ligado? Tô fazendo o um mínimo aqui, ó, galera, de aproveitar a pressão da minha bot para pra poder fazer as coisas, mano. Vou nem desmaitar essa praga aqui. Vou dar B, maravilha Talvez eu possa fazer uma play top agora, só que eu não sei, mano Tô pensando, eu vou farmar enquanto a gente vai pensando, mano, vambora Ó, eu falei que ia farmar pra pensar enquanto eu penso o que eu vou fazer depois, mano Mas já sei Apertar um R aqui pra matar o scavenge e vou voltar pelo arauto é isso. Já pegamos aquele dragão de baixo. Agora o foco é pegar o dragão, hein, mano. Vou startar isso aqui, hein, galera. Como quem não quer nada. Aproveitar a pressão do top e o Sion tá bot, ó. A única pessoa que pode vir aqui é a Diana. Sem querer zicar, galera. O jogo tá encaminhadíssimo, mano. Sem querer zicar, é claro, né. Vou dar um Bzinho só pra comprar uma bota. E o plano agora é usar autobot. O Lessin é que eu uso top, mano. Mas acho que eu vou usar bot, hein, velho. Eu acho que eu vou bot pela lane. Esperar o Trash fazer play. E é isso, mano. Esse vai ser o plano. O trash acertar o grab e o cara só morre. É só ele escolher um pra gravar. Qualquer um que seja. Aí, ó. Eu tenho exaust, qualquer coisa. Nice. Deixa vir que eu tenho exaust. qualquer coisa O Dren agora é deixar o Skabant de dar B, hein, mano Não vale a pena parar o B dele, deixa ele dar B Ah... Ah, vamos igual, foda-se Usei o Aralto atrás, galera, pra ver se nós conseguimos tirar umas, umas placas antes de o Aralto cabecear, tá ligado? Então usei ele um pouquinho distante ali First break vai ser nosso, maravilha Um minuto pro dragão nascer Ah, isso, mano, maravilha, galera Plano executado aí com perfeição, mano Voltar pra ajudar o guerreiro lá, ó Não sei se mata, mas... Ó, oh, matou, Nice. Se sair vivo, tá lindo. Ah! Não sai, né, mano? Oh! Oh! Ó, oh, se ligou outro bagulho, galera. Olha a armadura da torre, 245. Se eu sair de perto e ficar só o Lessin, a armadura abaixa pra 155, olha isso. É um bagulho aí que que, que poucos vê, tá ligado? Mas é, é melhor. Às, às vezes você tá lá de, por exemplo, sei lá, você tá de trash. Você tá com uns campeão que dá pouca dano no auto-ataque, sei lá, Soraka, Yumi. Aí você tá lá batendo na torre do bot, por exemplo. Você, o Jungle e o ADC. Aí a, a torre fica, sei lá, com 500 de armadura. Aí se você sair de perto, os caras levam mais rápido, tá ligado? Se o seu o campeão não dá muito dano na auto-ataque. Tipo esses que eu dei de exemplo aí, né? cartus pode ser um de exemplo também, que dá pouco dano de auto-ataque no começo. Acho que agora a minha função, galera, é dar cover pra bot lane, né, mano? A gente tem que levar essa torre do mid, tá ligado? Então, pô, eu como jungle, eu tenho que estar tá lá pra dar uma moral pros caras, né, velho Deixa eu já correr lá devagarzinho, pera aí. Ai, ai, ai, acho que eu vou voltar, eu vou voltar. Eu não consigo chegar lá, então vou apertar R. Legal, meu R lá, ó lá, meu R lá, ó. Uh! Calma! Mano, vocês viram que eu dei IR no, no ult do que mano? Quem viu, viu. Olha lá, acabei de falar que eu tinha que estar tá dando cover para os caras, né, mano? Se eu tivesse ido reto, era melhor. Aí, galera, eu acho que eu não tô com medo aqui, não, mano. Aliás, mentira, eu assim. sim. Ah! Esse KVG é muito bom. Luta comigo, morte família! Mata um, pelo menos! Nossa, eu tô tentando atacar só as bolinhas de revezguei ali, mano. Nossa, mano, se acontece a replay da mesma coisa que aconteceu agora, eu ia ficar chateado, hein, mano. Nossa, olha o Sion. Nossa, olha o Sion, mano. Nossa, aí é foda, hein, mano. Vou apertar o R, hein, mano, nesse pós aqui, ó. Toma, na cabecinha. É, toma, na cabecinha. Tá aqui é um Exaust aqui só pra dar uma moral pro meu mano ali, mano. E aí, Saiuzão? É eu e tu, hein, pai. Não, Mas eu, não eu só vi a cabecinha, cabecinha velho. Marquinhos, uh! manda um salve uh! pra cara Pecuíba. Salve pra cara aí, mano. Salve, salve o BTT... 20... Ah! Que susto, velho. Nossa, não era pra ter pegado esse aqui não, mano. Eu peguei essa lanterna sem querer. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, rapaz. Pelo menos eu tenho uns ônibus. Acho que é melhor eu morrer logo no meio deles, mano. Vai, mata logo, mateu logo. Vai, eu preciso morrer, mano. Eu preciso ou eu pegar mana. Ou morre ou pega mana. Aí, ó. Ué, eu não morri, não? Não, saiu? Ah. ah, qual é, mano? Achei que eu ia sair vivo ali ainda, mano. Ih, os Zônias! Toma! Para não para não, cabecia, para não, para não, paizão! Para não, para não! Ou eu entendi errado, morri. Nossa, toma essa bicuda. O outro eu perdi o Nick, calma que não... Ai, morri, mano, que vacilo. Olha o tomando Minion Block. Ah, dizão. Você vai morrer tentando me matar? Vai, nada. Tentando arrebentar esse saio, Eu tô arrebentando esse saio, Eu tô arrebentando. Parei de arrebentar ele. Caramba, ah, o jogo acabou.